Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Eric e neste vídeo aqui eu vim dar um motivo para você não comprar o suplemento natural Max Power. Fica até o final do vídeo que eu vou te dar só um motivo só para você não comprar. Já vou fazer esse vídeo já para evitar que você perca o seu dinheiro. Antes de mais nada, fique você sabendo que o produto Max Power funciona assim. É um produto muito top funciona a forma que você deve tomar ele é duas vezes ao dia você tomando três, quatro, isso não vai aumentar a sua potência sexual porque tem gente que compra o produto e, e acha que tomando mais vai ter um resultado mais rápido eu recebi várias perguntas sobre o prazo de entrega do produto o produto varia muito dependendo de onde você mora varia de 5 a 10 dias o prazo de entrega é super discreto Muita gente pergunta, falando se o produto é discreto, como é que chega? Ele vai chegar numa caixinha marrom, numa caixinha marrom, super discreto, não vai ter nenhum nome lá escrito Max Power. Então você não precisa se preocupar. O produto é 100% natural, aprovado pela Anvisa, galera. Passou até no Globo Repórter. Eu vou mostrar aqui na tela do, do meu computador o, o site oficial. Eu vou deixar aí até na descrição do vídeo o link do site oficial. Eu vou te mostrar aqui uma matéria que passou na, é, que passou na Globo falando sobre a maca peruana. Se você não sabe, esse produto ele é composto com maca peruana. Por isso que ele é 100% natural, não tem contraindicações, não faz mal para a sua saúde. Não precisa nem consultar o médico por conta dele ser um produto é, 100% natural. E como ele é aprovado pela Anvisa, você não precisa se preocupar. Porque como você vai tomar, né, o, você vai ingerir o produto, como quando você for comprar qualquer produto que... É, que você vai ingerir, você sempre tem que pesquisar se o produto realmente é aprovado pela Visa. E o alerta que eu tinha para dar nesse vídeo para você, é para você não comprar gente, não compre pela OLX e nem pelo Mercado Livre, por conta dele ser é um produto que tem uma demanda muito grande, então esses golpistas safados, esses filantras querem pegar carona é, na grande demanda que tem esse produto e querem vender o um falsificado. No Mercado Livre já diz tudo, né? Mercado Livre. Então ele pode ser muito bem comercializado lá. Então tomem cuidado, galera. Esse era o alerta que eu tinha para dar para vocês. Vale muito a pena mesmo comprar o Max Power. Sem contar ainda que você vai ganhar. Tá até Tem até aqui no site também, ó. vocês podem até conferir, acessa aí na, o link do site oficial do produto, é, do Max Power você vai ganhar um e-book Max Power completo e um curso com 27 aulas de exercícios para você poder aumentar o seu pênis. Fique você sabendo que o pênis ele não cresce também só a base do suplemento, ele precisa também ser feito exercícios todos os dias, galera. E quem falou que teve resultado de um dia para a noite é, com Max Power, eu não sei o que esses caras estão fazendo, mas pode, possa ser que você esteja caindo num golpe. O Max Power, o maca peruana, que é composto pela maca peruana, só vai fazer efeito no seu corpo a partir de 2 a 3 meses, galera. Não é mágica. Não é do dia para noite. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, você que usou, experimentou e gostou. Deixa seu like e deixa seu comentário aí abaixo. Forte abraço e até mais a todos.